Eu sou a Luciana Santos Eu tenho mostrado para vocês alguns cursos do Sr. Alejandro e Toda sexta-feira, uma série limitada dos cursos para o melhoramento da vida E o tema de hoje é Superando os altos e baixos na vida É muito interessante, esse é o curso mais indicado nas unidades de genética e Scientologia assim, no planeta e no Brasil não ia ser diferente. E o que que você vê nesse curso? Por que, que uma hora você está bem? Toda hora você está bom. Por que o um negócio está indo tudo certo? Os negócios, a empresa, indo de vento em polpa. A pessoa que vende gente aqui. eu tenho certeza que você já conheceu a pessoa que está indo muito bem. Até financeiramente na vida e de repente fracassou e ficou muito pior que antes. Isso tem um motivo. Por que uma pessoa fica doente com frequência? Sabe, tem gente que sempre tem algum problema físico, é constante. O que, que acontece? Por que, que isso acontece? Qual é a razão para os altos e baixos na vida? Então, eu acabei de te falar o que esse curso, Superando os Altos e Baixos na Vida, responde. É, já vou dar uma dica que tem aqui. ó. Eu estou lendo a página 39 do livro. Certo? Então, a introdução, o curso superando os altos e baixos. Aqui ele menciona uma palavra chamada antissocial. Onde tem um antissocial, vai ter problema. E quando eu tô falando antissocial, baseado nesse livro aqui, não tô falando de uma pessoa tímida, não, tá? Então, se você sentiu mal, ah, mas eu sou tímida, não gosto de me socializar, não, não tem nada a ver com esse tipo de gente. Não é isso que eu tô falando. Se você for ver por definição, o prefixo anti significa contra. Certo? E social é da sociedade, qualquer dicionário mostra essa definição. Então, quando eu falo antissocial, deconfundo a palavra, é contra a sociedade. Então, existe 12 características antissociais. Também tem o oposto, que é o lado social, o qual você aprende nesse curso detalhadamente essas 12 características. Tem vários exercícios, vários exemplos para você aprender a detectar alguém assim. Porque é o antissocial a causa do mal na sociedade. Onde a personalidade antissocial entrar é fracasso na certa. Entrou numa família, vai ser aquela família que vai se deteriorar. Entrou numa empresa, vai ser uma empresa que vai assim acabar. Onde o antissocial entrar com certeza é fracasso. Então se você olhar aí ao redor, não importa em qual tipo de instituição, é, você perceba um fracasso, você perceba um muito trabalho e pouco ou nada de resultado e as coisas se não estão é, indo bem indo mal, elas estão realmente piorando existe um antissocial trabalhando nesse curso existem as 12 características antissociais e as 12 características sociais para que você aprenda a analisar essa personalidade e assim, uma vez detectada, é muito importante que você mantenha afastado, porque a personalidade antissocial é realmente um grande mal para a nossa sociedade. Então, muita gente deve conhecer esse curso Superando os Altos e Baixos na Vida. Semana que vem tem mais uma dica do curso Superando os Altos e Baixos na Vida. Desfrute, esse é um dos cursos mais importantes que a gente tem no um Dianetic Todos são muito bons, mas esse é o que faz você perceber por que você não floresce e por que você não prospera. E qual é a solução para você florescer e prosperar? Até o próximo vídeo. Toda sexta-feira eu estou aqui no Instagram, YouTube, Facebook da Dianetics hoje, tá bom? Nosso WhatsApp é o 11 20 94 42 14. Telefone fixo. Esse também é um WhatsApp, como eu falei. E você até pode se inscrever para o curso Superando os Altos e Baixos na Vida. Só que é um curso presencial. A fidelidade da também em São Paulo. Até a próxima. Espírito.